Se você quer acabar com essas calorias que estão te incomodando, assista esse vídeo até o final. Para essa receita, nós vamos precisar de 150 ml de água, um suco de limão, ele deve ser espremido na hora, uma colher de chá de canela em pó, duas colheres de chá de vinagre de maçã. Adicione duas colheres de sopa de mel para adoçar a receita. Agora vamos levar essa mistura para o liquidificador. Tome essa bebida pela manhã em jejum. Consuma essa bebida durante uma semana. Se você quiser continuar tomando, dê uma pausa de uma semana e depois volte a tomar.